É, na parábola lá do, do semeador, ou, ou nas proximidades ali, Jesus diz assim, é, com que compararei o reino dos céus? Com que parábola eu representarei? Entendeu? Então, é você está representando uma realidade, é uma representação da realidade. A representação da realidade nunca será a própria realidade.